E aí, pessoal, tudo bom? Nessa aula, a gente vai aprender como construir passo a passo um triângulo utilizando apenas régua e compasso. E o nosso ponto de partida aqui é que a gente já tem as medidas de cada aresta desse triângulo, ok? Elas estão aqui, temos as três arestas aqui. A gente quer construir um triângulo que tenha exatamente essas três medidas. Então, vamos lembrar que assim, o propósito da aula aqui não é usar a régua como um instrumento de medição. A gente não vai utilizar a régua para isso, ok? Hoje a gente vai aprender como utilizar o compasso para transferir essas medidas. A régua vai ajudar a gente a traçar as retas, tá certo? Então, o primeiro passo aqui que a gente tem que fazer é traçar uma reta que seja maior do que, do que o maior lado aqui desse triângulo. Então, uma dica que eu dou é assim, eu estou fazendo isso num software aqui. É, você que vai usar o, o, a régua e um lápis, faça um tracejado bem fraco, ok? Para que você consiga é, sobrepor ele depois e traçar mais forte o, o realmente o lado do triângulo ou que você possa apagar depois que você desenhar com caneta por cima, por exemplo. Então aqui. Fizemos uma reta, ela é maior que esse lado aqui, e agora vamos construir o primeiro vértice. Vamos achar aqui um ponto de intersecção com essa reta que acabamos de desenhar. Esse daqui é o nosso primeiro vértice. E agora, o passo a passo é o seguinte, nós vamos transportar essas medidas para este triângulo. De que forma? Como eu falei, utilizando o compasso. Eu vou até mudar a cor aqui, vamos pegar essa cor aqui. Como nós vamos fazer isso? Simples. Nós vamos colocar, deixa eu rotacionar aqui, nós vamos colocar a ponta seca em uma das extremidades dessa, dessa semi-reta e abrir o compasso até o grafite alcançar a outra extremidade. Ok? E o que vamos fazer agora? Nós vamos manter essa abertura e posicionar o compasso de forma que a ponta seca fique bem em cima desse primeiro vértice que a gente já traçou. E agora, a gente vai desenhar aqui, riscar com o compasso. E o que acabamos de fazer é o seguinte, nós transportamos este lado aqui para esta reta. Já temos, já temos um lado do nosso triângulo. Como vamos fazer do resto? Da mesma forma, ok? Vamos proceder da mesma forma. Posicione... Deixa eu ajustar aqui... Posicione a ponta seca em outro lado, em outra extremidade aqui, e abra o compasso até o grafite atingir a extremidade dessa semi-reta. Ok? Feito isso, Vou minimizar aqui. Feito isso, só precisamos posicionar, então, a ponta seca em um dos vértices e riscar com o compasso. Não precisamos riscar desde aqui de baixo, tá? Acho que a partir daqui está bom. Então, vamos riscar. Vamos fazer o mesmo com o outro lado. Posicione deixe eu ajustar aqui, posicione a ponta seca em uma das extremidades e ajuste o tamanho do, da abertura até o grafite atingir a outra. Vamos rotacionar aqui, ok? E agora nós colocamos a ponta seca em cima do primeiro vértice aqui, que nós criamos, e riscamos de forma a cruzar essas linhas. Então, não preciso riscar desde aqui de baixo, é só riscar aqui de forma cruzada, ok? E pronto, nós já temos os três vértices do nosso triângulo. Um, dois, três. O trabalho agora é só pegar uma régua, posicionar a régua, vou mudar a cor agora, pegar a cor branca de novo, posicionar a régua daqui até aqui, certo? E traçar a nossa reta usando o lápis. Então, traçamos a reta daqui até aqui, e temos que traçar a reta também daqui até aqui. E pronto, é só isso. Conseguimos transportar todas essas medidas aqui utilizando o compasso, sem apelar para a medição com a régua, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo e te vejo na próxima aula. Até mais!